Está chegando o dia do aniversário de namoro ou casamento e você está querendo surpreender o seu amor? Nós do Motel Fly podemos te ajudar com isso. Contamos com um pacote especial de decorações para datas comemorativas, onde a decoração é personalizada de acordo com o seu gosto. Ah, e para facilitar essa reserva pode ser feita pelo nosso site. E fique tranquilo, a pessoa só descobre a surpresa quando realmente abrir a porta da suíte. É uma excelente surpresa. Utilizamos uma boa quantidade de pétalas de rosas naturais, combinamos tudo com balões, velas perfumadas, espumante para quem fica de pernoite, um belo café da manhã com porção de pão de queijo. Ah, e o que você acha de fazer tudo isso com um desconto especial? Você não ouviu errado. Com o programa fidelidade do Motel Fly, você tem acesso a descontos especiais em hospedagens e reservas online. Motel Fly. Onde o amor acontece.